Oi, eu sou o Botão, esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, lógico, né, o cara se desloca para São Paulo, para cara não vamos gravar um vídeo só. Fernandinho vai de novo do, <risos> do Expresso Excel, obrigado. Esse terceiro obrigado cumprimento. Vídeo. Nós vamos falar do que nesse vídeo? Nós vamos falar sobre como passar parâmetros para dentro das variáveis, para dentro das rotinas. Como passar parâmetros dentro das rotinas. Na verdade, é um conceito interessante sobre passar o valor da variável como parâmetro para uma rotina, ou passar a referência de memória dessa variável a, a, como parâmetro de uma rotina. O que, que acontece quando você passa um parâmetro com uma rotina? Baival ou quando você passa o parâmetro Como o ByHalf, E a gente vai fazer um teste aqui Porque eu também não lembro exatamente como funciona Se você não passar nem baival, nem ref, O que, que acontece com o parâmetro? Ele vai, ele vai adotar Que tipo de comportamento? A gente vai fazer o um teste aqui e vai lembrar Então é isso aí, toca a vinheta, faz aquilo Lá que todo cara do YouTube pede Se inscreve, xinga, faz o que você quiser aí E não se esqueça de ligar para Rodrigo Ayosa Pedindo dicas de Excel, na ONG Somos mais Ayosa. A, a ONG Escola Excel <risos> A ONG Etílica Comunidade <risos> Etílica, beijo Hmm. <sniffs> Aquela torcida que ele ficou surdo agora. É. Eu fiz aqui alguns desenhinhos. Botão, tá vendo? Ó, Sim. um desenho simples, tá? Coisa coisa boba. Mas é para poder explicar de uma forma mais didática para quem não teve, uh, não conseguiu entender ainda o que é byval, o que é by, val, que que é by Quando ele fala val, é valor. Ref é referência. É uma o referência existe. da posição de memória. Isso aí que nós vamos falar, não é conceitualmente Excel, nós vamos falar de mais de VBA, certo? Ou não? Sim, ainda estamos no, no, no, no, no VBA. Exato. Tá então o que acontece? Eu vou supor aqui eu com você que eu sou uma rotina. Hum, e você também é uma rotina. E eu vou passar como parâmetro para você fazer algum tipo de trabalho essa variável aqui Primeiro vamos fazer, deixa eu escolher. Vai ser o... ByRef. Tá bom. O que acontece? Quando a gente está rodando algum tipo de código, existe um ponteiro. No, no, no VBA, na maioria das linguagens, ele vai executando proceduralmente, linha a linha do que está escrito no código. E no caso do Excel, por padrão do VBA, o ponteiro é amarelinho. Então você vai vendo um, uma coisinha amarela descendo a cada linha de execução do código. Quando essa linha executa ou chama uma nova rotina, ele pula para essa outra rotina, executa todas as linhas dessa rotina. Quando termina, ele volta o ponteiro para onde estava, para poder continuar do ponto onde chamaram. Sem entrar nos detalhes, vou mostrar aqui no código faz a inversão fa Aí, se eu apertar aqui o ponteiro é amarelo, ele executou uma linha de código e aqui é uma linha que tá chamando uma outra rotina que eu chamei de usando o bayval. Tá. Eu não vou entrar agora nesse momento no mérito do que o Baival faz, mas como eu chamei outra rotina, ele, ele joga o ponteiro para lá. Aqui tá bonitinho porque eu, o, as, as rotinas estão uma embaixo da outra, mas mesmo se tivesse em outro módulo, ele ia pular o ponteiro para outro módulo, ia rodar tudo no outro módulo, e depois ia voltar o ponteiro para a linha seguinte. Beleza. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ele vai rodar tudo isso e vai voltar para a próxima linha e parou. Então, se essas duas estiverem em outro lugar, só para vocês verem que de fato eu não estou mentindo, não tem por que mentir, coloquei as rotinas em outro lugar. Se eu vier aqui agora rodar, ó, tô rodando. Ele vai pular pra lá, vai rodar a primeira, vai voltar. Vai pular pra lá, vai rodar a segunda e vai voltar. Então é assim que a gente faz. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só pra deixá-las juntinhas fica mais fácil não ficar mudando de tela. Então é isso que o ponteiro faz, ele passa a para pro outro. Agora suponhamos que eu seja uma rotina, essa teste principal aí, que é a primeira. Uma bela rotina, um de essa passagem. E eu vou passar com um parâmetro pra você essa folha. Ou seja, estou passando pra você um objeto, um menino. o, o né? Ó, ó o menino. Vou passar o um menino então Meu eu como menino. eu como rotina o ponteiro tá passando por mim então agora tá no momento que eu vou passar a minha variável pro botão e aí que vem a grande diferença o botão ele pode fazer o que ele quiser nessa folha ah, eu Sim. vou começar com o baival então baival. faz o que você quiser nessa folha aí posso desenhar faz o que você quiser mas cuidado não vai fazer nada por no gráfico e já dei ideia isso é um fone de ouvido diga-se de passagem Vamos lá, é um fone de ouvido esse... O que <risos> aconteceu? Ó, o botão tá com, tá com ele ainda. Então digamos que ele tá, tá executando a rotina e o passo a passo tá ali do lado dele. É como se eu não soubesse o que tá acontecendo lá. Mas como eu entreguei essa folha pra você como se fosse um baival, eu tô literalmente cagando o que você fez nela. Quando a sua rotina terminar de rodar e você devolver o ponteiro pra mim... Você não vai receber um fone o fone de ouvido. O meu menino continua desse jeito. Então o que, que eu fiz? Eu praticamente mandei pra você uma cópia dele, você faz o que quiser lá. Você pode, mudar, você pode mudar, você pode mudar, você pode apagar, você pode tocar fogo, você pode dar uma diaiosa nele, jogar álcool na cabeça dele. Ele não importa. O que vai acontecer? Você faz o que você quiser lá e eu continuo com a minha cópia original aqui. É isso que eu mandei para você. Uma ou cópia. seja, as ações que eu faço nessa, na minha rotina são independentes da original que você mandou para mim. Sim. Beleza. Você pode fazer o que você quiser com isso. Certo. Eu tô com uma cópia aqui. Quando você devolveu o ponteiro para mim, ou seja, quando você fala assim, fiz o que eu tinha que fazer. Fernando, segue o jogo aí. Eu vou seguir o jogo ainda tenho o meu menininho original aqui. Beleza. Isso é Baival. Ou seja, by -val. By -val. quando eu passo para você um parâmetro, você pode fazer o que você quiser dentro dele na sua rotina. Tem uma justificativa para Baival? É valor eu passei só By o valor só o valor é, é como se estivesse mandando uma cópia vai Val beleza entendeu e daí quando você termina de rodar fica com isso joga fora queima não interessa eu tenho aqui o mesmo menino que eu te mandei tá aqui bonitinho sem essa zoeira ridícula que você fez aí com licença tá fone de ouvido <risos> Vou destacar. No YouTube, não vem me censurar, não. Pediram para falar É de um para... fone de ouvido. É. Pediram para falar de parar de falar palavrão, porque senão eu não consigo ser monetizado nos negócios. Ah, YouTube, eu quero dessas? que você vá se fuder. Tem? Ah, tem. Na verdade, tem, eu, né? eu não sou monetizado, mas é porque eu não tenho views. Não, eu também só aprendi com os... Ah, o meu é pouquinho. Eu acho que você vai ficar rico no YouTube. O único cara que tem dinheiro da nossa comunidade se chama Alessandro Trovato. Inclusive, ele é um agiota do Excel também. Pode ligar para ele. Então, agora eu vou mostrar para você, do ponto de vista didático, o que é passar uma variável para dentro de outra Rotina usando o ByRef. half. Tá. Você pode jogar esse fora e entrega ela pra Ju? Desculpa, Ju. <risos> o então, meu fone de ouvido aqui de Então o que acontece? Se eu tô executando minha rotina, meus, meus códigos, uma continha de mais aqui, uma, uma, acesso, uma acesso à base de dados ali e tal. Chegou na parte do ponteiro que eu vou chamar a rotina botão. Uhum, né? Eu vou clicar no botão do botão <risos> né? e vou passar isso aqui como by half pra você. Daí você vai fazer o que você quiser, dentro Só que a diferença é que agora eu não tenho mais nenhuma cópia. Eu passei a referência de memória, não passei a variável. Tudo que você fizer nela agora, você está fazendo na referência de memória. Você está fazendo na origem. Tá. Então, na hora que voltar... Vai voltar com o meu Vai registro. voltar com o que você fez. Então, agora você mais... Posso fazer? Mais elegante. O canal é seu. <risos> Vou fazer... Isso aqui é o símbolo do Trovatinho, vai? Pode ser? É o símbolo do YouTube. <risos> é, é... Cigo do trovado também. É do trovado também. Gente, <risos> é, <hein>, ó... <risos> vou fazer o guru também Faz o guru Será que eu consigo desenhar o guru? Faz uma bola com barba Ó oh, o guru, tá ficando legal é. Vocês não tão vendo aí, eu tô Um beijo para o guru, meu querido Laender Alves é, E pra Karine também Sim, Laender, Karine, Luiz não, gente, Dá pra fazer um vídeo só falando aqui dos deuses do Excel Toda vez que esses caras vêm, eu me sinto um cocô É complicado é, mencionar alguns e não mencionar todos né? Isso dá, dá, dá uma tristeza Dá uma, triste. uma merda Então desculpa, dá, dá. faz de conta que eu não falei de ninguém E falei de todo mundo <risos> Menos do Benito Bruno, Parque Benito, Vivi, Tarsila, Karen é, Luiz, Marcos Ripper, é, Márcio Ribeiro. O Ninja. O Ninja. O Ripper, o Alberto. Nossa, tem tantos ninjas. Dá pra, né? Vamos pegar o grupo do WhatsApp aqui é. e a gente vai lendo. Pessoal, pessoal, muita gente me vê por aí como referência, porque parte da minha história começou no Orkut e eu respondi a muitas dúvidas do pessoal no Orkut. Você, você, tem, você lembra do Orkut? Não é, lembra, ela tá até os 6 anos, ela muitas depois é. Parou. É. E muita, muita, algumas dessas pessoas eu conheci naquela época, inclusive o Galvão, desde a época do Orkut a gente é amigo. Contratei para trabalhar comigo no Nova York também por causa disso, porque a gente tinha, já, eu já sabia que ele era bom e tal, a gente falou, tem essa vaga aqui, tá afim? Ele estava afim, até passou um tempo na minha casa lá. Cristiano Galvão. Cristiano Galvão. A gente tem bastante história aí, né? Eu, eu, apesar do pessoal me ver como algum tipo de referência, eu não sei tudo. Muita gente, quase ninguém sabe tudo. Então, eu também tenho os meus gurus, eu tenho as minhas pequenas referências. Quando eu preciso de ajuda, eu vou lá e chamo essas pessoas. Vem, eu vem que Todo ter, mundo. Tem, tem que ter, porque não tem como você saber tudo. Ontem tinha, tinha dúvida de Power BI. Fui almoçar com o Luiz e tem como fazer isso, isso? e isso? Tem claro que tem. Porra, não sabia, entendeu? Então você tem sempre que. É, você não domina um assunto. Então você tem que ter, ter as pessoas que dominam perto de você. Assim como os presidentes aí, então, enfim, a gente já conversou agora há pouco. Agora vamos lá. Você fez uma bagunça lá. Então o que aconteceu? Eu, como rotina, chamei a rotina botão, o botão foi lá e, e mexeu na minha variável. Que eu passei como by half. Eu passei a referência da memória. Isso quer dizer que na hora que terminar a sua execução de rotina, você vai me devolver isso. O código procura. Evidencia essa devolução. Então o que acontece? Eu não tenho o um desenho mais comigo, você vai devolver. Na hora que eu, que eu recebo de volta, eu tô com toda a zoeira que ele fez. Então essa aqui é a grande diferença entre o buy Val e o by ref. Quando eu passo o valor, você recebe o valor, como se fosse uma cópia. Eu tenho uma fotinho, eu te mando um xerox da foto. Mas eu tô com a foto original comigo. Uhum. Então você pode fazer o que você quiser, que eu vou ter original aqui. Tá. Agora, se eu passar com o byref, eu tô literalmente te dando a coisa, e daí quando você devolver, vai estar tá com toda a zoeira que você fez. Inclusive. É inclusive, se você tiver apagado o conteúdo, no caso da folha, não daria para pagar. mas nas variáveis, lá, se você apagar o conteúdo, vai devolver pra mim ela vai estar tá vazia. Tá eu passei um 5, você devolve um zero. Paciência, eu vou ter que saber trabalhar com esse zero. Então, é isso que é o ByVal versus ref by Então, tendo em vista esse conceito, Tô, pra você um presente Ju, Obrigado. mais presente pra vocês aí Cadê aquela cerveja? Sabe, você tomou minha cerveja Você tava com medo que ela caísse aqui nessa mesa, né? E, e na prática? Na prática, é mais ou menos que assim se, o, o conceito, né? O que que é, onde que, ele, onde que, o, que o nosso seguidor aí Sei lá como é que chama essa porra Pode <risos> aplicar? Ele vai aplicar isso no código do VBA Por quê? No vídeo anterior eu tava mostrando pra vocês Como passar um parâmetro O que é um parâmetro, na verdade Sendo utilizado nas funções Estavam escritos aqui atrás Mas eu apaguei e troquei pelo nosso amiguinho ali, ó Vocês podem ver <risos> Você viu já né? Eu vi Mas ó, o conceito o conceito de passar parâmetros, isso é uma coisa interessante, porque eu, te, eu expliquei os parâmetros nas funções, mas nas subrotinas, ou subs, é exatamente a mesma coisa. A gente está passando parâmetros. Todos eles vão ser separados por vírgulas, como eu tinha mostrado ali na lousa. Ah, então, aqui, eu posso passar um parâmetro, eu posso passar outro parâmetro. Vou passar dois, inclusive. O, o variável 1, um, vou até mudar aqui o exemplo que eu tinha feito. Como String e o by half. Variável 2. As de String. Eu acho, inclusive, que assim pouca gente deve ter feito. Normalmente, as pessoas fazem como eu fiz antes aqui, que é duas rotinas. Aqui, eu chamo ByVal by e Half é, ao mesmo tempo. <risos> ah, variável 1 um é igual a Fernando e a variável 2 é igual a Expresso Excel. Você falou que podia fazer o Jabá. Rafa, ah, se, se tiver curso, pode falar de tudo aí, se quiser. É, então não tem ainda, mas vai ter. Vai ter, vai ter tem novidade Vamos, aí. Estamos preparando o curso já, variável qualquer. E a outra variável qualquer também é um, 2. E aqui eu vou passar variável 1 um é igual a botão. Fazer a mesma relação, né? A primeira é João e a segunda é botão. Fechou. E aqui é Fernando e aqui é Ex Ex Expresso Excel. Eu deixo sempre a, a janela variáveis locais aberta aqui do lado. Tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês antes de começar isso, é o seguinte, quando a gente está escrevendo um código, escreve alguma linha que não faça sentido, x igual, por exemplo, Enter o Excel reclama, eu particularmente acho isso um saco, eu odeio essa mensagem, então todo computador que eu chego pra mexer, a única coisa que eu faço pra configurar meu ambiente, a mais importante é desligar essa mensagem, porque ela me irrita, daí o pessoal fala pra mim assim, ah, mas você não vai conseguir ver onde que tem erro, vai, porque a, a linha fica vermelha, é só você olhar a linha vermelha, o código não vai rodar se tiver linha vermelha lá, se você tentar rodar, ele reclama, Tem que a reclamação aqui agora foi outra, deixa eu terminar esse cara aqui, Ó, ele não vai deixar rodar, Ó, ele vai falar assim, tem linha, mudei o nome dela também, esse aqui a gente vai apagar por enquanto, ele não deixa rodar, erro de sintaxe, ele não segue com a execução do código se tiver uma linha vermelha. Então não tem problema. E eu digo mais, a linha vermelha é muito fácil de achar. né Alguns gostam do vermelho, outros não gostam do vermelho. Mas o vermelho tá lá, <risos> né, Ju? Tá lá, entendeu? Não tem como você não ver. Se você tentar rodar o código, ele não vai deixar rodar. Eu vou apertar F8 aqui, ó F8. Pá, erro de sintaxe. Então o que acontece? O que eu faço? vou no ferramentas, opções e esse aqui, auto-verificar sintaxe. Eu desligo ele. É simples assim Aí, pelo menos Quando eu escrever a linha errada A mensagem de erro não aparece Não fica me irritando Mas tá em vermelho Tá em vermelho Não vai rodar Ou seja, continua tudo normal Só que a mensagem é irritante Não fica aparecendo para encher nosso saco Então, vou apagar esse errinho aqui E já mexer lá onde eu queria mexer O que, que vai acontecer agora? Deixa eu mostrar aqui em cima Eu vou passar duas variáveis A variável 1 e a variável 2 para dentro da rotina ByVal, byref. Só que a primeira variável Tá sendo usada como ByVal E a outra tá sendo passada né, Como ByHalf E vou rodar aqui o código Então, ó, se vocês olharem A lista de variáveis uh, locais Aqui do lado direito, variável qualquer um Variável qualquer dois, eu vou passar primeiro Vou passar as duas, né, na verdade Você pode passar uma vai outra ref Eu preenchi o conteúdo da primeira com o João E da segunda com o um botão, porque é o nome da pessoa E o canal da pessoa, isso aqui na verdade é o botão que todo mundo Quer do João, Não, né? Com jeitinho dá pra levar <risos> E aí eu chamei a rotina usando Byval, byref, o que, que vai acontecer ali? A variável um, na hora que eu iniciar Tá valendo João, porque é o que eu coloquei lá em cima E é o que eu passei primeiro, variável um João e a variável dois é o botão do Excel O botão do Excel é o botão do João, aí aqui dentro eu vou mudar o valor das duas. A variável 1 passa a ser Fernando e a variável 2 passa a ser Expresso Excel, Beleza. que é o meu canal. Se inscreva no meu canal, clica no chininho, no curtiu, faz aquela coisa toda. Aí, o que vai acontecer? A rotina vai terminar e eu vou voltar o ponteiro para a rotina anterior. Baseado no, no exemplo do desenhinho que eu te mostrei. O primeiro lá do... Qual vai ser? Não, porque eu tô passando as duas, né? Uma vai val, outra vai ref. Então, uma vai acontecer com as, com as duas variáveis, tudo que a gente explicou agora há pouco. Então, chega o pau. Na hora que voltar, o variável qualquer um, vai valer o quê? Vai valer João ou vai valer Fernando? E aí nós estamos no primeiro ou segundo exemplo? Então, o primeiro exemplo, quando eu passo como bival, é o primeiro exemplo. Então, como eu passei aqui, eu passei o valor do João. Então vai voltar que tá o que estava inicial. Vai voltar o João. Beleza. Entendeu? Que é o, o primeiro desenho. Exato. Agora, essa segunda, eu passei como um botão. Vai né? voltar o botão. Só que ela é by half. Então, como eu mudei aqui para Expresso Excel, vai voltar ela vai voltar como Expresso Excel. Top. Entendeu? Olha lá, ó, F8. Aonde que você acompanhou? Aqui, ó lá. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? O que aconteceu? Eu passei para dentro da função o João e o botão do João. Na saída, eu recebi só o Expresso Excel que mudou porque o Expresso Excel foi passado, desculpa, o botão foi passado como referência. Não sei se ficou claro isso. Não ficou, ficou eu só claro. tô só acho que assim na prática onde que hum. você utiliza mais isso daí? Eu acho que assim é, dá um estudo de caso onde você utiliza com frequência isso daí, alguma aplicabilidade é porque são muitas aplicabilidades, entendeu? Tipo, é, quase tudo que a gente faz a gente cria rotinas para fazer outras coisas, entendeu? Então isso aqui é muito utilizado, mas muito mesmo no dia a dia, o tempo todo a gente usa esse tipo de coisa, entendeu? Então, ah, como assim, eu vou lá e aí ah, a gente tá funcionando de variáveis, não de objetos. Objetos sempre passam como byref. É bom você lembrar disso. O objeto é sempre by E tipo, Mesmo se você não use ByHalf, ele vai adotar como com by half, como padrão. Você vai lá, vai criar uma conexão de dados, por exemplo. Às vezes tem gente que cria, por exemplo, uma rotina de mil linhas. Isso pra mim é uma prática errada. É uma, prática, é uma péssima prática de programação. Muita gente gosta de fazer vídeos, aulas, textos, artigos sobre boas práticas da programação. Daí a pessoa vai lá e ensina a fazer dimensionamento de variáveis, ensina a fazer bloco de código, bloco de tratamento de erro, muitas coisas bacanas. Só que muita gente não está tão preocupado com o tamanho da rotina. Você escreve uma uma rotina de mil linhas, ele tem que rolar muito essa barra de para chegar no final dela. Tá? Uhum. Então, esse é um caso que é interessante fazer isso. Às vezes, você reconhece que existem pedaços de, de código que não só são reutilizáveis, ou seja, você escreve seis linhas de código com o objetivo de pegar o nome de um arquivo da, da, da rede, que mostra uma, uma, uma tela do Excel que é, vai buscar arquivo, sabe aquela tela de abertura. Daí você vai lá, navega como você quiser naquela telinha e escolhe um arquivo. Daí na sequência, a próxima linha de código é você disparar a abertura desse cara. Só que você vai escrever umas cinco ou seis linhas de código para poder mostrar essa janela e poder garantir a abertura desse arquivo. Uhum. Só que você você concorda comigo que abrir arquivo é uma coisa comum que você faz no Excel? Sim. Nada te impediria de pegar essa rotina inteira, que você de repente pode ter replicado seis vezes, para abrir seis arquivos diferentes. Você pegou esse mesmo bloco de código e escreveu seis vezes. E aplicar essa porra aí. E aí você, o que, que você faz? Você pega esse bloco de código, cria uma rotina separada, passa alguns parâmetros como o ou como o byref, dependendo se quiser. Okay. E daí você chama essa rotina seis vezes. E cada vez passando um parâmetro diferente. Entendi. Ficou claro. Uhum. Então, assim, para você poder fazer limpeza de código, para você poder chamar rotinas que são reutilizáveis, ou não, às vezes não é tão reutilizável, mas é você quer deixar o Código melhor estruturado. Mais assim, enxuto. Vale muito mais a pena você ter um monte... É, um, um código que tem assim, por exemplo, abrir conexão. A próxima linha, buscar dados. A próxima linha, colocar dados na planilha. Não seria exatamente esses os nomes, mas... Ah, e a próxima linha, fechar conexão. E a próxima linha, pintar a planilha. Você tem seis linhas de código com esses textos que qualquer brasileiro burro entende. O que tem? Brasileiro ou pessoal do mundo, não importa, terráqueo. <risos> faz diferença. Qualquer pessoa burra vai ler isso e vai falar assim, ok, mesmo que eu não entenda o código, eu consigo ler as palavrinhas em português que estão ali e consigo entender o que o código faz. Porque você não está lendo os detalhes de código que estão dentro das rotinas. Uhum. Entendeu? E daí você vai lá dentro de cada uma dessas rotinas e vê o que ela faz. Daí lá tu vai ter códigos são rotinas menores, o código fica muito mais fácil de ler. Aliás, esse negócio de facilidade de ler código é quase a mesma coisa. Talvez algo já tenha falado sobre isso aqui, não sei. Uh, quando a gente vai lá e dá um nome para uma célula. Sim. Né? Quando você vem aqui e fala que essa célula chama dólar, por exemplo, daí você vai lá e faz uma, uma fórmula, assim, é, é, se dólar é igual a 5, por exemplo, fedeu. Eu ia usar outro verbo, mas... Né? <risos> se não, não fedeu. Então, o que acontece? É muito mais fácil para você ver uma fórmula que tenha nomes do que a do referência que original. Referências de células. Assim como no código, é muito mais fácil você ver chamadas para outras rotinas, porque os nomes é você que escolhe. É muito mais fácil você ler esses nomes do que ficar lendo os códigos, quer dizer, você tem que ficar lendo para entender o que o código faz. É claro que o programador vai acabar tendo que ler, mas para pegar uma pessoa um pouco mais leiga, uma pessoa que está começando, se o código estiver enxuto com nomes claros do que cada rotina faz, e daí como você está chamando várias rotinas são partes de um código completo, você passa múltiplas variáveis para dentro, de cada uma dela, com o ByVal ou com o ByRef, normalmente com o ByRef. Então, o vídeo é ByVal, ByRef para otimizar lá. rotinas. Sim, sim, otimizar. Estruturar melhor. Uhum. Sim, estruturar melhor. e Na verdade, eles não deixam mais rápido, não está otimizando. Você não está acelerando tá o código. Estruturando <coughs> melhor, tá organizando. Organizando e estruturando melhor, até mesmo para o próprio compilador, nesse caso, o interpretador, saber o que fazer com cada uma das, das coisas que você passa. Porque, às vezes, você não quer, você quer passar um valor para lá e você não quer que, por forma alguma, risco algum, aquele valor mude. Entendi. Então, tô passando para lá o valor do dólar. No dia de hoje o valor do dólar não mudou. Não tem por que eu passar com o buy half porque se aquela rotina mudar o valor do dólar por alguma razão, alguém foi lá e colocou o dedo e falar, agora mais dois. Daí vai estragar o código. Então, se eu passar com o buy value, na hora que terminar de rodar essa rotina, voltou para cá e continua valendo 3,85. Acho que é isso o valor É hoje. isso aí. Então, bye buy buy bye <risos> buy encerramos mais um vídeo com a participação do nosso querido FF do Expresso Excel. Você quer dar algum recado? Se inscreva no meu canal, clique no sininho, eu vou tentar usar o português correto com verbos no imperativo. O pessoal falava, se inscreve! Tá errado, né? Clica! Não, é clique. Enfim, essas coisinhas. Vai lá, vai no Expresso Excel, tem um cara chato lá pra você acompanhar. E se você quiser, você se inscreve, se você não quiser também, não precisa. Tinha que colocar assim, né? Não Tamo assim. junto. É, um, um beijo pra vocês aí. vamos. Um abraço. Não Eu preciso mijar. Vá, vai mijar. Eu Tomando sim, cerveja, é né? passa o dia inteiro. Sabadão gravando aqui é bem melhor, né, Juliana? <risos> do que gravar de segunda às nove da manhã.